você percebe que seus dentes estão ficando desgastados? Você acorda com seus músculos da face cansados? Você tem dor na região do ouvido? Olha, você pode estar com bruxismo. O bruxismo não tem cura e ele é muito comum por isso que a gente deve fazer uma placa para proteger os dentes do desgaste que vai ocorrendo durante os anos. Até as crianças podem ter bruxismo. E por mais que os dentinhos de leite sejam trocados, a gente também pode fazer uma placa para proteger o desgaste desses dentinhos. Se você ainda não tem uma placa de bruxismo ou conhece alguém que precisa, agende uma consulta para que você tenha melhor qualidade de vida e mais qualidade no seu sono.